Olá, gente, meu nome é Andresa e hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos trabalhar com o S e o SS, né? a forma que é encontrado e a diferença que faz nas palavras. E para dar início à nossa aula, eu trouxe esse poema cor-de-rosa, muito bonitinho para a gente ver, tá bom? Então, vamos lá. Cor-de-rosa de rosa está no rosário, na begônia, no boto solitário da Amazônia, aqui o boto, está nas margens de dezembro e nas coisas da infância e ainda lembro, está na roupa das meninas recém-nascidas, nas bochechas do bebê, na pantera do desenho da TV, aqui a pantera cor de rosa, Cor de rosa é o voo do flamingo, o miolo do figo, as tardes de domingo, o leite com groselha, a gola desbotada de uma camisa vermelha e velha. Olha o flamingo. Cor de rosa é cor de doce, e doce seria se cor não fosse. Então, esse é um poema, tá bom? Que a gente trabalhou hoje. E eu espero que vocês tenham gostado desse... Vocês podem perceber também que nesse poema tem algumas rimas, né? E isso torna tudo bem mais legal. Então, qual é a sua cor favorita? Eu acho que a minha eu acho que a minha é branca. Pois é, no poema há três animais cor de rosa. Quais são esses animais? Ele cita três animais lá no poeminha. Quais são? Vamos voltar lá. Ele cita o boto solitário da Amazônia, é o primeiro bichinho rosa. Esse existe mesmo, Ele naturalmente ele é rosa. Ele também cita hum, a pantera da TV, o desenho. Detalhe, gente, de verdade, verdadeira, não existe pantera rosa. Só o desenho, tá bom? E ele cita também o flamingo, que também é um passarinho que naturalmente também ele é rosa. Então, os três animais cor-de-rosa que são citados no poema são o boto, o flamingo e a pantera cor-de-rosa da TV. Além da cor-de-rosa, o que mais pode se chamar rosa além da cor? Há outras coisas que nós podemos... que levam o nome rosa. Tem a flor, não é isso? A rosa, que é linda, inclusive e nós temos também pessoas que se chamam rosa então tanto pessoas podem levar o nome de rosa tem uma mulher que eu conheço que o nome dela é rosa pois é e assim também como as flores né que podem levar podem ter a cor de rosa e a flor mesmo ela é uma rosa tá bom então, hoje nós vamos trabalhar essa questão do é, S e SS. Aqui nós temos um soldado. O soldado, ele começa com o S. Soldado. Então, o S, ele no início da palavra, tá bom? Ele tem a sonoridade, o som que ele emite, tá bom? É, é literalmente do S, é o soldado, tá bom? Então, soldado. Mas quando o S está no meio da palavra entre duas vogais, ele leva o nome de. ele leva o som da letrinha Z, ó. Então, aqui mesmo nesse caso, nós temos a vogal A antes do S e a vogal A depois do S. Então, quando o S estiver entre duas vogais, como aqui, ó, tá bom? Aí ele leva esse som de Z, tá bom? Então nós temos um osso, osso, olha, osso. Ele leva dois s's. Então há palavras que para ficar com esse o som do s ou só, ele fica com dois s's. Presta atenção. Se não se tirasse um s, sabe como é que a gente falaria? Osso. Porque esse S aqui estaria entre duas vogais. Então, ele ficaria com som de Z. Mas já que ele tem dois S, o, o, Só. Então fica o, Só, tá bom? É isso. Quando for dois S juntos, fica com som de S, Olha, Observe isso aqui: só, Segol. no início. Tem o S, pra que dois S? Se no início já é o som do S, né? Então, só, Aqui nós temos desenho, nós pronunciamos com Z, mas é escrita com S, ó, de E aqui é salada. Salada com S também está aqui no início, não é verdade? Então, o som dele é de S. Esse é um assunto assim muito fácil, tá bom? Que vocês vão perceber mais, vão conseguir diferenciar à medida que vocês vão escrevendo. Então, assim, escrevam, reescrevam historinhas, leiam, procurem ler as palavrinhas, tá bom? Para vocês saberem diferenciar que com o tempo vai, vocês vão, tão, vão estar tão habituados e acostumados que vocês naturalmente já vão saber se a palavra é escrita com S, com Z, com SS, com S só, tá bom? Isso é, é mais questão de prática, tá bom? E aqui nós vamos para uma atividade. Separe as palavras abaixo. Aqui nós temos algumas palavras que nós vamos separar por sílabas, tá bom? Que é o casaco, girassol, sossego, salada e guloso. Nós vamos separar essas palavrinhas. Vamos começar por casaco. Separando o casaco, ele fica com três sílabas, ó. Casaco, Tá bom? Já aqui nós temos giração. Para separar a palavra giração, nós podemos observar que tem dois S, tá bom? Quando uma palavrinha é escrita com dois S, o que, que acontece? o girassol. Esse S S, eles nunca vão ficar juntos. Eles sempre, quando for para separar as sílabas, eles vão ficar separados. Então, ó, escrito com esse S aqui, e aqui, ó, um S ficou no final dessa sílaba, do girar, e esse daqui ficou no início da outra sílaba. Então, eles ficaram separados. Isso aqui é um fato, uma regra, tá bom? Todas as vezes que vocês forem separar a sílaba e for uma palavra com S, eles nunca irão ficar juntos, tá bom? Aqui nós temos também só escrito também com SS. Então, assim como esse daqui ficou separado, sossegou. Também vai fica separado, ó, o S aqui e outro S aqui. Eles não vão ficar juntinhos, tá? Agora, nós temos salada. Ó, salada. Então, para separar, nós também temos três sílabas e salada. E guloso. Olha o som, guloso. Ele parece que é Z, mas é S. Então, o -so. A mesma coisa. Três sílabas e ó. u só -so. Tá vendo? Então, esse assunto é fácil. É mais questão de vocês prestarem atenção ao som das palavras, tá bom? E também treinando a escrita. Viu? Então, nosso assunto de hoje foi esse: SSS. Espero que vocês tenham aprendido direitinho, tá? E é isso. Aqui são algumas referências que eu utilizei para poder fazer essa aula. O livro que eu me baseei foi a coleção Eu Gosto Mais, de Língua Portuguesa, pro primeiro ano, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Um beijão. Tchau, tchau.